e aqui estamos novamente no BMC Moment e hoje, depois de termos falado do processo de comunicação e do mix de comunicação, é fundamental falar nos elementos da comunicação e recordá-los quais são. A prática são cinco elementos fundamentais na comunicação, que são o alvo, a mensagem, a intensidade, os meios e a avaliação. De uma forma muito célere, alvo a quem é que se destina a nossa mensagem, a quem é que tem que chegar, qual é o conteúdo da mensagem que pretendemos que chegue, qual a intensidade, e intensidade entenda-se volume de investimento na comunicação, com que intensidade queremos que a mensagem chegue de forma repetitiva ao nosso alvo, os meios que vamos utilizar, recordando que falámos no momento anterior, o mix de comunicação, e por fim, avaliarmos se a mensagem que se promovemos, que transmitimos, de facto foi descodificada como Assim o desejávamos. E estes são, de uma forma simples, elementos da comunicação. Alvo, mensagem, intensidade, meios e avaliação. E assim terminamos este momento. Até breve.